Well, it was in me, I... Olá, eu sou César Felizbino aqui da Vega Produtora e do VegaCast. Hoje eu gostaria de falar sobre a empatia e a importância que o momento atual exige de estarmos próximos e unidos. Vivemos tempos tensos, escuros e mais do que nunca, precisamos ser amigos e gentis uns com os outros. É importante lembrar que se você tem uma boa história para contar, o Vegacast está aberto para recebê-la gratuitamente. E ainda mais, se você já percebeu que vídeos gravados pelo celular não trazem o público necessário, então você precisa entender que existe uma técnica antiga que envolve extrema qualidade de imagem e som, além de uma abordagem estratégica e cuidadosa para a narrativa como uma receita de bolo. Se você chegou a esse nível de compreensão, a este nível de entendimento. Então, está pronto para entrar em contato com a Vega Produtora. Estamos aqui para ajudá-la a alcançar seus objetivos e a contar a sua história de forma envolvente e profissional. Juntos vamos construir algo realmente incrível. Vem para a Vega, você também. <música> In that little room Of that one church house Out on a hill